Não, a minha experiência foi ali na casa de Melissa e ela me perguntou Verônica, você gosta de chupar um duro? <risos> Agora, vamos para quatro palavrinhas que no Brasil é palavra sucia eu... Dá merda isso aí, né? dá merda isso aí Já falei que isso vai dar merda <SILENCIO> Pero, em Panamá é tranquilo. Você pode lavar tranquilamente que não tem problema, problema algum. Aí vai pegar, porque o Brasil é podre, vai. Não interessa. Isso é problema mesmo. Aqui em Panamá é tranquilo. Então você te deu quatro palavras que no Brasil o Panamá é sujo. Mas são é umas palavrinhas bonitinhas, olha. Tchucha, cueco. É uma bonitinha agora. Olha o que você vai trazer para o Brasil, ó. Vamos começar, então, ah. por uma cidade ao qual... Eu desejo um dia, quem sabe, ah. eu conseguir viver. <risos> eu vim com a intenção de morar nessa cidade. Estou eu aqui. Não, para! Primeira palavra, vamos falar em Panamenho. Para. Eu vim com a intenção de morar nesse lugar. Mas como as crianças estão crescendo, precisam estudar, precisam trabalhar, quando eu e a Verônica estivermos solitos, aí então vai sobrar grana e a gente estiver trabalhando para a gente poder morar lá em Boquete. <risos> Não me nem pergunta o que que significa Você viu essa polícia pra quê? Pra me esconder, Leandro, que você vai me perguntar O que que significa boquete a em Panamá? Uma cidade. Ah, aonde? <risos> uma cidade daqui perto. Aqui perto onde? Não sei. Em qual província que Boquete se encontra? Davi. Não, Davi Chiriqui. é uma cidade. aqui. Ah. Davi é a capital Não, eu só estou falando que eu vou me esconder na hora que você me perda que que de Chiriqui no Brasil. Como que é o clima de Boquete aqui em Paraná? Ah, bem, dizem. Não conheço porque eu nunca fui lá, tá? Mas dizem que é muito bom, né? É frio. Pareceria com qual cidade do Rio de Janeiro, por exemplo? Do Rio. Não, mas se for pra... São Paulo? Não, eu não sei se é... Qual cidade é? Que você vai falar? Postos de Caldas. Postos de Caldas é minha. minha, Mas é, um... é uma cidade fria, não é? Não tá frio? Não, fria. postos de Caldas acho que não é frio, não. Uh, que delícia! Que gostoso, tá muito quente aqui. Agora, é uma cidade, Boquete, é uma cidade que aqui em Panamá é como se fosse uma cidade americanizada, onde muitos americanos e canadenses vêm morar, ter a sua aposentadoria, viver aqui. Porém, no Brasil, se você falar pra todo mundo, ah, eu vou morar em boquete. É porque boquete, lá no Brasil, é o ato de fazer sexo oral, entendeu? Em homem, no caso, né? A mulher, quando faz sexo é no homem, o, a palavra chula, né, que se digamos assim, a palavra sucia, a palavra sucia, no caso, sucia. Sucia, é, sucia. a palavra sucia, no caso, seria fazer boquete, mas aqui, no caso, se você falar, ah, eu vou fazer boquete, eu vou estar, o okay, quê, construindo a cidade? Aqui em Panamá seria assim. Agora vamos para a segunda palavra, que aqui em Panamá, você ouve as mulheres falando dentro do ônibus o tempo inteiro. Brasil falando que quer que vai sentar essa coisa vai da merda, vai da merda. Vai da merda. a mulher fala assim vou me sentar na caceta a mulher aqui em Panamá pode sentar na caceta tranquilamente porque que significa caceta aqui em Panamá significa essa como é que dá? É ponto de ônibus não eu sei é ponto de ônibus, mas tem um lugarzinho tem nome. É um é ponto de ônibus, né? A caceta é um ponto de ônibus. Mas é. Estrutura, guarita. estrutura. A guarita. É, uma guarita. É a estrutura que você seja, fica é ali pra esperar o Parada o ônibus. de ônibus, né? Parada de buses. Aqui em Panamá, você chama a caceta, a parada de bus, buses de caceta. Agora, no Brasil, se a mulher falar, ai, vou me sentar e lá caceta. No, God! Porque aqui, em Panamá você tem um lugar pra sentar pra esperar o bus, né? busi. E lá no Brasil, se você fala que vai sentar numa caceta, significa que você vai sentar em tênis. Então, por favor, para que o Brasil para fazer estudar ou qualquer coisa, se você for pegar ônibus, não diga que você vai parar na ca... sentar na caceta. Se você falar que você vai sentar na caceta, o brasileiro vai entender que você quer sentar em um tênis. Então, por favor, não fale. Beleza? Estamos entendidos? Aqui você pode falar que. Eu falei que. Eu canso de sentar na caceta aqui no Brasil, no Panamá. É, via! E agora, vamos para a terceira, que não é uma palavra, é uma expressão. Eu li isso, eu li isso numa. numa casa, eu andando ali por Santiago, eu li isso numa casa, uma frase. É. Querem chupar um duro? Ah, sim, sim, sim. Eu, eu. Eu tive uma experiência com isso. Qual <risos> sua experiência, então. Não, a minha experiência foi ali na casa de Melissa. E ela me perguntou: Verônica, você gosta de chupar um duro? <risos> aí ela veio, aí a filha dela trouxe aqui. Minha mamãe mandou: oh, Ah, sacolé! Eu amo sacolé! Aí eu fui falei com ela, falei, que lá no Brasil, isso aqui isso se abla sacolé, ou... Sim... Mas... Ah, assim, duro? Tá, fica duro, sim, mas... Sim, mas caramba, eu jamais... Você tá suando, cara. <risos> se você fala no Brasil que você quer chupar um duro... <risos> se você falar isso pra um homem, você já entendeu o que, que ele vai fazer. A gente pode resolver isso aí, vamos ah, num motel, é. Vamos pra um hotel, lá a gente resolve isso aí, mas não... Você vende, você tem dedo lá dentro em motel? Como isso? Não, não se vende duro no motel. Vende, claro que vem. Então, por favor, brasileiros, se você. Brasileiras também, né? Como minha esposita aqui. <risos> se por uma casa que tem uma amiga e ela te oferecer pra eu chupar um duro. É, gente, tá? não. É... Pense besteira pra <risos> pagar a fumaça negra aqui de cima. Não pensa besteira, não. Tá, primeiro, primeiro, você pensa. Eu estou num país diferente. Pode oh, ser que não. a palavra tenha um significado diferente Aí você pergunta assim como que ninguém nada Louquês é duro? Duro, duro, para chupar o duro Sim, pelo, pelo, pelo Louquês é duro Bem duro A pessoa vai pegar, vai te mostrar Ah, no Brasil se habla picolé Sacolé É sacolé Sim, um Saquinho, o picolé sacolé é o Picolé é do pauzinho, do palito aqui, aqui fala o quê? É, é como, Breno? Diretora? Como se fala é, picolé aqui, é paella? Não, paleta. Paleta. Não é? é, paleta. Não, não, não, não. É. É paleta. Paleta. Então, picolé aqui do pauzinho, bonitinho, hum. se chama paleta. Falou nossa diretora. É, obrigado, a voz que vocês ouvem no fundo, gente, é a diretora, tá? Tchau. Fecha a porta, por favor. A nossa diretora sabe tudo de espanhol. Quando a, gente acaba o... Oi? Quando a gente acaba o vídeo aqui, sabe, lá, você fala dá assim? uma bronca. Você é assim, rapaz. Você fala assim, rapaz. É. Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado. Que eu não consigo... Eu não admito isso, tá? Eu não admito Já isso. sabe, né? Se por uma caixa aqui no Panamá, se tiver oferecerem pra chupar um duro, você já sabe o que isso significa um sacolé. E no Brasil, parabéns, por favor, tá? Se for pedir, peça sacolé. Senão, algum homem pode oh. interpretar mal a sua situação e pode dar um problema gravíssimo. É verdade. Agora, vamos para a próxima palavra que é. Chota. chota. Aqui no Panamá, você pode falar chota tranquilamente. Não pode? Chota? É, você sabe, essa eu não conhecia. Essa eu te peguei, essa eu vi. Na minha procura lá da, da, das palavrinhas aqui do Panamá. O que que seria uma machota no Brasil, Verônica? Se você fala assim, ah, é... Ricardo, eu vou... Eu entrei no machota No Brasil? É. Eu não sei. Você sabe o que é chota no Brasil, não? Não. Eu nunca vi esse termo. Você vive no Catarina mesmo, na Catarina? Aquele bairro lá de São Gonçalves. Sim. E você não sabe o que é chota? Não. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o satanás correr e o um milagre acontecer. Jota, foi você também que me perguntou, ah não, se eu não me engano, eu, se eu não me engano foi Gileme também Gileme me perguntava as coisas, eu falei, você vivia onde que eu saio? Gente, pelo amor de Deus, eu não sei. Não, Mas tem. não tem, é Gileme que... Até a diretora sabe, a voz da Aline sabe. Eu vou entrar numa xota? Olha, a Brenda tem que ser 18 tem... anos. Logo de você, então você com sua mente, sua mente super poluída não sabe o que é xota. Vai a merda, Leandro. Eu não tenho, tenho uma mente super é poluída. poluída, não. É a mesma coisa. Eu sou bem. Mesma coisa aqui? Tchum, tchum. Mas eu tenho. tenho. Mas aí. você falou, eu vou entrar numa xota. Quem entra numa xota? É, bem, é porque... não, avisei, não. não, Tá vendo? É, Ai, gente, aí... É... Você sabe o que é xota aqui em Panamá? xota? Eu não sou do Panamá não, porque ah, não vou você... no Brasil. Você não sabe, você não conhece tudo de Panamena? Se um Panamena chegar no Brasil e falar assim, Obe, tu vai lhe entrar numa chota. O, o, o brasileiro, é cara, pô, o brasileiro, é claro que eu vou entrar numa chota. À noite eu vou entrar numa chota, vou lá com minha esposa, com minha namorada, minha noiva, vou lhe entrar numa chota. Não, não, chota, chota, caro de polícia. Chota aqui em Paraná Nossa. é uma van de polícia. Eu não sabia disso. No é, Brasil. Eu entrei na não? Eu acho No Brasil, uma van de polícia poderíamos falar como camburão. Camburão, é. Ou seja, se você falar. ouvir alguém no Brasil falando é. Que linda tiota. Que deselegante! Né? Nós estávamos aqui. Ai. Ele não está te elogiando, não, né? Só que no, caso, no Brasil não vai falar Chota, vai falar Chota. Que linda xoxota, que linda xota. Ele não está falando de uma van da polícia. Está se referindo à latchucha, que é a vagina da mulher. Esse vídeo é completamente didático, tá gente? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é isso pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.